Bom dia, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim, emagrecer tem as suas vantagens, pois cada vez que aumenta os quilos do seu corpo você se cansa mais rápido, mas cada vez que diminui os quilos do seu corpo você se cansa mais devagar, e por isso que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim emagrecer a melhor forma de trazer mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. A melhor forma de você conseguir as coisas de forma facilitada, simples e eficiente. É isso daí. É e a forma mais famosa de emagrecer é a dieta, por causa que tem pessoas que não sabem controlar a sua alimentação.